Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês estarão vendo esse vídeo, mas é muito bom estar aqui novamente com vocês nesta segunda-feira. Nós vamos conversar com Henrique Box, que é comunicador argentino, está acompanhando de perto a política nesse país vizinho, esse país irmão, e vai contar para a gente o que está que acontecendo, o que, que significa... É, a retirada da Cristina de uma candidatura à presidência. Ela vai concorrer à vice-presidência. Mas antes da gente começar, eu quero convidar vocês para se inscrever aqui no canal do YouTube. Se você está nos vendo no Facebook, para ir para o YouTube e para é, se inscrever também no nosso canal, ativar o sininho de notificação. No YouTube, os vídeos eles são mais fáceis de ver, a gente tem mais recursos lá. Então, por favor... É, se inscreva no nosso canal também no YouTube Mas se você está aqui no Facebook, compartilha Compartilha nas suas redes sociais É muito importante essa discussão que a gente está trazendo Sobre a situação na Argentina Porque sempre reverbera também no país No nosso país, o que acontece no país vizinho é, A gente também está no Instagram, no Twitter Nós temos boletins no WhatsApp Então siga a gente nas redes sociais Nos acompanhe para receber os conteúdos que a gente está produzindo esses conteúdos, eles só são possíveis porque nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse com os nossos colaboradores, nossos leitores que nos ajudam é, a manter esse canal, a manter nosso, nosso site, nossas análises e nossos conteúdos em dia, né? Então é isso, se você está nos vendo, se gosta do nosso conteúdo, ajude também, entra lá em catarse.me barra Diálogos do sul, Contribuir com o quanto você puder, de R$10 até mais, um valor mais alto. Fique à vontade, mas ajude, porque isso é muito importante. Bom, agora vamos lá à nossa entrevista. Henrique, muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite. Olha, é muito feliz de, de ter a possibilidade de conversar com vocês. Obrigada, Henrique. É, o anúncio que a Cristina fez no sábado pass passado, não este no outro, surpreendeu muitas pessoas. Muita gente se perguntava se a Cristina ia ou não ser candidata à presidência da república. Mas o que ninguém esperava era que ela fosse candidata à vice-presidência da república. É, você pode dizer para a gente um pouco como isso repercutiu na Argentina? Como que as pessoas receberam essa, essa, essa informação? Se foi positivo? Como que vocês avaliaram isso? Olha, foi certamente muito forte, né? Muito forte mesmo, foi uma, uma coisa que deixou todo mundo maluco, todo mundo sem saber o que pensar mesmo, eh, muita gente batendo palmas sem saber porquê, outra gente meio triste. Le he pedido a Alberto Fernandes que encabece a fórmula que integraremos juntos. Ele como candidato a presidente e eu como candidata a vice para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Alberto, a quien conozco ya desde hace más de 20 años y es cierto, con quien tuvimos también diferencias, tan cierto como que fue jefe de gabinete de Néstor durante toda su presidencia y lo vi junto a él, decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno. Aquellos fueron tiempos muy difíciles, mas estes que estamos vivendo hoje, os argentinos e as argentinas, são realmente dramáticos. Olha, isso mexeu muito com as pessoas aqui, né? Realmente foi algo muito forte. Um, um golpe que, que muita gente não tem se recuperado ainda, porque o candidato que escolheu a Cristina não... Não tem a maior confiança das pessoas aqui. Aliás, ele não tinha medição como candidato a presidente. Estamos falando de uma pessoa que nunca foi candidato antes. Foi, foi em algum momento, legislador. Porque não é um deputado. Na cidade de Buenos Aires... Não tem diputados, tem legisladores. Mas ele foi escolhido eh, eh, legislador por um partido que era de extrema direita, conservador. A cabeça desse partido era o ex-ministro eh, eh, de economia da ditadura, Domingo Cavalho. Domingo Cavallo era o presidente desse partido, pelo qual foi escolhido Alberto Fernandes. Alberto Fernandes é uma pessoa que vem da área das corporações. Na época da Cristina, ele foi contratado por Repsol para fazer um lobby em contra da IPF e em contra das políticas de, de, de Cristina. Circulam pelas redes sociais aqui vídeos do Alberto Fernando Alberto Fernandes falando pizza então isso é uma coisa que faz um barulho na mente das pessoas né porque é, o que foi que motivou a Cristina a, a, a dar esse passo a um a um lado né é, faz um tempo atrás, faz um, um, uns meses apenas, o candidato que circulava para ser o vice da Cristina, que estava sendo proposto pelo poder, é, era Massa. Um, um, um homem que tinha sido é, parte do governo dos do, do, do Kirchner, mas que tinha traído. Traiu e é ainda considerado um traidor. Né? É, o próprio Alberto Fernandes também foi chefe de gabinete é, da, da presidência do Ginéstor, mas todo mundo sabe que era um, um chefe de gabinete colocado pelo jornal o Clarín. Que todo mundo sabe que, que interesses é, tem o diário Clarín. Né? O jornal, o jornal que falava que na ditadura estava tudo bem. Sim. Me diz uma coisa, então você acha que existe o risco de, uma vez eleito, o Fernandes se transformar num no novo Lenin Moreno? É, eu, acho, eu tenho certeza que a jogada da Cristina foi precisamente para neutralizar essa possibilidade, né? que não que não aconteceu o que aconteceu com a Dilma Rousseff, por exemplo. Que ela seja a presidenta, vem um impeachment, como vocês fala, um juízo político, como a gente fala aqui, eh, seja colocada para fora e fica o vice-presidente. Né? Agora, nessa possibilidade, Pode ser que aconteça o Lenny Moreno, como você bem disse. Né? A Cristina, se, se tivesse confiança absoluta com o Alberto, eu deixava ele de Se eu confio em você, eu não tenho problema. Que você é minha. Mas se eu não confio e eu tenho que me defender, faço o que ela faz, se repreender. Então, quando o exército vai para trás, é um mecanismo de defesa. O que ela fez é ir para trás, porque é um mecanismo de defesa. Com relação a, a essa decisão da Cristina, uma das análises é, que, que eu ouvi foi que ela fez, tomou essa decisão de pegar uma pessoa que está ao centro, que está no centro político por conta do que está acontecendo no Brasil. Então, essa onda de direita, uma maneira de enfrentar a onda de direita, no caso, não seria ir totalmente para a esquerda, mas tentar pegar a onda pelo centro e ela à esquerda. Como é que você analisa isso? Qual você acha que é a possível influência dessa onda Bolsonaro nessa decisão dela? É... O Alberto Fernandes não é de centro. Ele é de direita, bem extrema-direita. Eu não acredito nele. Não acredito nele. É... Espero... É... É... É... Tomara que eu esteja errado, Vanessa. Eu não tenho desejo de, de estar acertado. Tomara eu esteja completamente errado, mas não sou eu quem falou do jeito que o Alberto Fernandes falou da Cristina, foi ele. Não sou eu quem foi eleito por, por partidos de extrema direita, foi ele. Então, não posso pensar de outra forma. Como estão se movendo agora as peças no tabuleiro eleitoral argentino? Quais são as forças que se tem à esquerda e à direita? E como elas estão se reorganizando? Uma vez que a Cristina tinha liderança, né, das pesquisas. Sim, veja bem, eu quero deixar claro, eu, eu votarei pela Cristina, porque a gente, seja como for, a gente tem que escolher pelo menos pior, né? Porque se não escolhe o menos pior, fica o mais pior. Então, nunca é melhor uma outra alternativa que o menos pior. Não será o bem melhor. Porque, lamentavelmente, não não é esse o caso. Mas e, e, a sua pergunta foi... Com relação a como estão se movendo os outros autores, ah os outros atores, né? o próprio Macri, quem tá à esquerda, enfim, como é que essas outras pessoas estão se movendo agora? Bom, é, a gente tem um, um cenário de confusão, né? É, o pessoal de, do Macri está verdadeiramente muito muito confuso. É, aí temos o Marcos Peña que numa é, palestra que deu nesses dias, saiu a dizer que tem que mentir muito pelas redes, porque é, é, sempre alguma coisa queda, né? A gente conhece isso já. Então, eles é, estão tão aturdidos que saem a falar esse tipo de coisa já. É, a esquerda, aqui na, na Argentina, a esquerda, que é esquerda, está com Cristina. A outra esquerda, que sempre termina os abraços com a direita, a gente sabe o que é, né? Sempre querem o, o ideal, mais ideal, só que sempre fun são funcionais a, a direita, com quem termina sempre, sempre se abraçando. Né? É, e depois tem o peronismo, o peronismo que eu chamo de peornismo, é, que está aí na, na dúvida o que que faz, o que que não faz, e esse peornismo que botou tudo o que o Macri quis. Por isso é que eu chamo ele de peornismo, né? Certo. E, e com relação, Henrique, a a gente eu sei que você acompanhou bem a questão do, no Brasil, nas eleições, e todo o tema de, de fake news, todo o tema de manipulações por WhatsApp, isso já havia sido feito um laboratório na Argentina né, na eleição do Macri, na primeira eleição do Macri. Então, como que, que você Sem vê, que, como que isso está sendo tratado agora pela, pela esquerda argentina? Estão sendo feitas algumas medidas para se prevenir quanto a isso ou, ou não? Como, como que isso está tá se dando aí? Não, nada. Está tudo bem. Está tudo ótimo. É, o congresso, não só congresso, é um enfeite que a gente tem. Você conhece o edifício do congresso, que bonitão, né é lindo, grandão. Um enfeite, um enfeite maravilhoso, com pessoas ali dentro que... estão preocupadas com o terno, com a gravata. Lamentavelmente. E, e por último, para encerrar, conta um pouco para a gente como que está também aí, já mudando um pouco do tema eleitoral para o cotidiano argentino. É, a gente tem recebido muitas notícias aqui, muitas informações a respeito da, da, do desmantelamento da economia argentina. né? Então, é, a gente teve o Macri fazendo um congelamento de preços, a inflação está galopante... Como que está o cotidiano argentino, a questão do desemprego, a questão de, dos preços, da inflação, como que está? Conta um pouco para a gente o tema econômico. Eu vou te dizer com uma palavra só, bagunça. É uma bagunça, verdadeiramente triste. É, as pessoas com fome na rua, com, comendo do lixo, pegando, catando comida do lixo, isso é terrível, Vanessa. É terrível. Realmente, ver as crianças com fome pedindo um dinheiro, pedindo uma, uma moeda, é, não, não dá para suportar uma coisa dessa. Ver pessoas velhas dormindo na rua é, é, é terrível. E a pessoa que cata comida do lixo é porque é um, é um honesto a ultrança. Porque é capaz de comer essa porcaria e, e não é, é, lesionar a ninguém. Não machucar a ninguém. Não preocupar a ninguém. Ele assume é, seu problema e faz que seja apenas dele. Então, como estamos tratando essas pessoas que são as melhores pessoas? É, a, a violência também está muito forte, porque as pessoas que não são capazes de latir ao que está para cima, eles mordem o que tem do lado. É, é a razão das pessoas mais limitadas, né, intelectualmente, é, moralmente, é, é, é, é, é terrível. Olha, é, a inflação que a gente tem aqui é uma inflação terrível, não apenas em pesos, é uma inflação em dólar também. Sempre na Argentina, quem ganhava mil dólares... Ganhando mil dólares, a gente mora, vivia bem, não rico, mas sem problema. Hoje, quem ganha mil dólares é pobre, porque o que a gente chama aqui de canasta básica é quase você acrescenta aluguel, não chega nos mil dólares para... para conseguir viver. Olha como que está a situação. É, a gente vê a, a pobreza não apenas nos, nos bairros humildes. A pobreza está chegando nos bairros, as lojas fecham nos bairros ricos, porque os ricos tiram os carros da garagem, deixam na rua, Cortam a internet, cortam o TV a cabo, é, é, baixam as despesas de qualquer coisa para conseguir pagar é, o aluguel que aluga ou as tarifas. Henrique, muito obrigada pela, pelo tempo, por conversar conosco aqui com a gente da Diálogos do Sul. Não. Muito pelo contrário. Ah, me deixa te dizer que o plano que, que estão utilizando do hemisfério norte é o mesmo. Aqui no Brasil, é, no Equador, é, na Venezuela estão tentando implementar também, é o mesmo plano é a mesma coisa é por isso que a gente tem que eh, extremar as intenções de nos eh, aproximar de conversar de ter este esta esta coisa de, de nos ouvir entre nós assim que por isto por esta coerência eh, eu que agradeço muito a oportunidade de falar com vocês bem muito obrigada a é, é vocês que nos ouviram, que, que ficaram com a gente até agora, é, muito obrigada também. E quero convidá-los a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, a ativar o sininho aqui embaixo, é, que é muito importante para vocês receberem e saberem quando a gente está postando novos vídeos e, e trazendo mais novidades, tá bom? Então é isso, sigam nas nossas redes sociais, participem da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é wwwcatarseme Sul Até a próxima, obrigada, tchau, tchau.